Quando se fala em FPS, o jogo de tiro em primeira pessoa no Nintendo 64, o primeiro jogo que vem à mente é GoldenEye 007. Principalmente pelo seu pioneirismo. Foi a primeira vez de fato que um jogo de tiro em primeira pessoa teve uma jogabilidade ótima num console de mesa. No entanto, tem um jogo que melhorou tudo que GoldenEye já havia feito. Esse jogo aqui, Perfect Dark. Tanto que é considerado por muita gente o sucessor de GoldenEye 007 se é um sucessor, não tinha que ser um outro jogo do Agente 007? Um game que trouxe uma das personagens femininas mais marcantes do Nintendo 64. Joana Dark. Mas de onde vieram as inspirações dessa personagem? Os gráficos foram melhorados com a mesma engine. Só que essa engine foi turbinada. Um dos poucos jogos a ter sangue de verdade nos consoles da Nintendo. Sangue que chega a manchar as paredes. E da mesma forma os tiros perfuram essas paredes. Só que de onde saiu todo esse poder gráfico? É isso que a gente vai descobrir juntos no vídeo de hoje e muito mais. Então, bora! a males que vem para o bem não há dúvidas que GoldenEye 007 jogo lançado para o Nintendo 64 é um dos títulos mais importantes da década de 1990 especialmente pela popularização dos chamados first-person shooters ou FPS nos consoles caseiros devido às inovações trazidas ao gênero como um todo como já comentamos num vídeo aqui no canal GoldenEye 007 acabou influenciando diversos outros games desse segmento pois além de ser aclamado pela crítica foi um dos games mais vendidos do console de quinta geração da Nintendo. Ou seja, era óbvio que viria por aí uma continuação que seria desenvolvida pela própria Rare, equipe responsável pela obra original. Tanto que, assim que elogiada a adaptação do filme 007 contra Goldeneye, filme de 1995, foi lançado para os videogames, a Nintendo tratou de correr atrás da MGM, produtora que detinha os direitos da franquia, para fechar um novo novo acordo e igualmente adaptar 007 o amanhã nunca morre filme que foi lançado em 1997 que era uma sequência direta de golden eye infelizmente ou felizmente depois eu explico isto não foi possível já que a poderosa electronic arts entrou na briga para também adaptar o filme para os games e como vocês sabem dinheiro nessas horas sempre fala mais alto e aí ganhou a disputa para completar 007 tomorrow never die foi lançado Lançado em 1999 para o Playstation o console rival da Sony e agora com estilo third-person shooter nem sequer chegou perto do feito alcançado por Golden Eye que vendeu ao todo mais de 8 milhões de cópias enquanto Tomorrow Never dies suou para chegar nas 300 mil unidades no Reino Unido local onde a marca 007 foi criada e é a mais consumida sem falar da recepção da imprensa especializada que em sua maioria deram nota as médias ou baixas, sendo considerado um game medíocre pelo consenso. E agora vem o porquê do Felizmente, que eu citei anteriormente, já que diante de toda essa situação complicada, a Nintendo e principalmente a Rare precisavam trazer para os jogadores pelo menos uma experiência semelhante àquela de GoldenEye 007. No entanto, foram ainda mais longe, decidiram criar uma história do zero e elaborar cenários e situações mais incríveis que as do jogo anterior além de melhorá-lo em todos os aspectos técnicos foi aí que nasceu mais um clássico do nintendo 64 o chocante perfect dark que saiu bem no final da quinta geração em maio de 2000 isso na américa do norte e em junho do mesmo ano na europa claramente uma espécie de sucessor espiritual de GoldenEye 007 por sua jogabilidade semelhante e também por utilizar o mesmo motor gráfico aliás o jogo foi dirigido pelo próprio Martin Hollis diretor de GoldenEye 007 bom pelo menos nos primeiros meses pois ele optou por não renovar o contrato com a Rare para dar seguimento a ideias pessoais e montar a sua própria empresa e aqui cabe um adendo bacana sobre Hollis quando na época que a EA estava para começar o desenvolvimento de 007 tomorrow never dies ele e sua equipe foram chamados para comandar esse novo projeto o designer sem pensar muito a respeito, recusou a proposta educadamente e alegou que estavam muito cansados daquele mundo de James Bond após passarem anos fazendo GoldenEye e que seu próximo jogo seria algo completamente diferente de tudo aquilo o que como sabemos agora não foi exatamente esse o caso já que Hollis e os demais parceiros da Hare iniciaram imediatamente a produção de Perfect Dark A evolução de um clássico Sim Mudar os ares em relação a todo o universo do Agente 007 e criar novas ideias deu uma refrescada na mente de toda a equipe. Até porque o novo jogo seria uma marca própria de cada uma dessas pessoas, mas ao mesmo tempo muitas ferramentas e ideias foram reproduzidas novamente. E antes de chegarem no nome Perfect Dark, chamaram o projeto de Covert Ops e depois de Alien Intelligence. Por sinal, a escolha da palavra Dark surgiu pelo próprio grupo querer passar uma ideia de que o jogo teria um foco mais sombrio principalmente na arte de matar os inimigos uma curiosidade é que o símbolo da barra dupla presente no logotipo do jogo que pode ser conferido nas capas originais que saíram para o nintendo 64 foi inspirado na forma da escrita japonesa tanto que até a gramática duvidosa da frase perfect dark possui uma alusão direta à afeição que roles tinha pela forma como os japoneses até hoje usam ao seu modo, as palavras da língua inglesa. Ele sempre achou que isso tinha muito estilo. Perfect Dark é um jogo que tem como temática a ficção científica. Primeiro por querer se distanciar daquele conceito do 007. Depois, pelo enorme interesse dos desenvolvedores fanáticos pelo gênero. O próprio Martin Hollis fala que tomou de referência diversas obras do estilo, como por exemplo o fantástico mangá Ghost in the Shell. Os quadrinhos da heroína mais B10 da Marvel. A pessoal Electra a clássica série de TV Arquivo X e como é de costume na maioria dos sci-fi modernos a obra-prima Blade Runner filme dirigido por Ridley Scott que adaptou o livro do conceituado autor Philip K Dick pegando emprestado de lá ideias para os cenários e os personagens Roles fala que ele e o designer David Doak projetaram diversos locais para soarem impressionantes e arquitetônicos e que mesmo seguindo os modelos dos cenários de Golden se encaixariam dentro de uma distopia à parte. Tanto que toda a concepção do universo veio primeiro, como as raças das espécies e a idealização dos lugares, e o enredo sendo criado pelo próprio Doak, para que tudo saísse bem. Esses novos cenários deram aos designers um controle total dos ambientes. a exemplo do primeiro estágio, que se passa num arranha-céu, que o artista principal do game, Carl Hilton, sempre quis construir. Prédio esse que possui elementos realistas, como Sky de serviço e uma área exterior que podem ser exploradas. E embora o jogo possua todo esse universo, tem como protagonista uma agente espiã, bem ao estilo James Bond. A equipe, na verdade, queria expandir a mecânica furtiva do jogo anterior. Isso porque, depois do lançamento de Metal Gear Solid de 1998, o conceito de stealth ganhou novas possibilidades, e eles precisavam agora juntar as coisas de outra maneira a força feminina e falando em protagonista, a decisão de colocar uma mulher para ser a personagem central partiu muito do que Rollins acreditava na época. Que era preciso ter mais jogos estrelados por figuras femininas. Onde ele diz, abre aspas, Tendo acabado de fazer um jogo estrelado por um homem, parecia lógico para mim criar algo em torno de uma mulher, fecha aspas. Nessa época tínhamos apenas destaques femininos nos games, a Samus Aran de Metroid e a Lara Croft de Tomb Raider. Seguindo então essa lógica, a equipe criou Joana Dark, que foi baseada em diversas heroínas fictícias, como Kim Kimberly, da trilogia de games Silicon Dreams, e a Agente Espiã X27, do filme Dishonored, a também agente do FBI Dana Scully de Arquivo X, e principalmente a Femme Fatale, do filme francês Nikita. Aliás, o próprio nome Joana Dark foi inspirado na heroína francesa de mesmo nome. Como já destacamos, o game possui também uma grande grande influência de Ghost in the Shell. É evidente que tomaram como menção muitos dos movimentos e estilos da protagonista do mangá. O nome da empresa do jogo, a Data Dine, também foi retirada de uma obra literária, inspirado por yo do livro O Leilão do Lote 49, de Thomas Pichon. No modo de dificuldade counter-operative, a ideia do adversário poder assumir o controle de outro oponente, foi inspirada no filme Matrix, onde os agentes Smith podem reaparecer como Outra pessoa no programa de realidade simulada. Um racha inesperado. Quando a produção de Perfect Dark estava prestes a ser iniciada, os desenvolvedores atualizaram a engine de GoldenEye 007, com novos recursos e melhorias gráficas, como a possibilidade de ter iluminação em tempo real, e suporte para cenários ainda maiores, com texturas mais definidas. De acordo com a própria Rare, 30% do motor gráfico original permaneceu nesse jogo, especialmente a estrutura básica, para construir os cenários e animar os personagens. Um novo sistema de movimentação foi elaborado do zero outras melhorias inclusas foram a possibilidade de criar melhores efeitos de quebra-de-vidros que permitiram aos jogadores atirar em objetos como garrafas janelas e painéis a inteligência artificial foi melhorada para que os adversários pudessem avaliar as ameaças para assim trabalhar em equipe e se comunicar os oponentes tinham a habilidade de sacar uma arma secundária quando estavam desarmados como diziam que queriam ser sombrios pelo próprio título os gritos de morte e os efeitos de sangue estão muito mais impressionantes permitindo que os tiros quando acertados manchem as paredes com o sangue dos inimigos um fato importante a se destacar é que durante os primeiros 14 meses que martin Hollis esteve envolvido com perfect dark muita gente no estúdio considerava o resultado um um tanto insatisfatório ele mesmo explica abre aspas cada um de nós estava pedindo mais do que o outro poderia dar essa situação terminou com a minha partida e com profundo pesar de não poder ver perfect dark completo como queria fecha aspas a decisão que o próprio Rollins tomou de sair do projeto veio depois que seu contrato de quatro anos com a hair estava prestes a expirar e ele optou por não renovar pouco depois de sua saída em setembro de 1998 quatro membros da equipe inicial David Doak, Carl Hilton, Steve Ellis e o compositor Graham Norgate também deixaram a Hair em parte por estarem igualmente incomodados com o ambiente de trabalho mas principalmente para formar a Free Radical Design que depois se tornaria a incrível Crytek essa debandada resultou em uma perda de metade da força de trabalho o que levou a Hair a contratar mais pessoas para a equipe remanescente que eventualmente se se tornou pasmem três vezes maior que a de GoldenEye 007 o programador mark Edmonds foi promovido a líder por causa do seu conhecimento da engine do jogo e embora quase toda a história e ideias tenham sido mantidas intactas o novo grupo contribuiu tanto para o desenvolvimento que esse movimento foi encarado como um novo começo a equipe trabalhava em um ambiente isolado e livre não tinha gerente de produção agenda fixa reuniões pressão Comercial ou qualquer tipo de prazo. De acordo com o artista Brett Jones. Abre aspas, as pessoas simplesmente faziam o que achavam legais e que funcionariam. Fecha aspas superando os limites. Empolgados em tornar Perfect Dark o jogo mais bonito do Nintendo 64, e talvez da geração. Conforme os desenvolvedores continuavam adicionando recursos, a produção acabou usando toda a memória extra em seus consoles de depuração. E se tornou grande demais para caber nos 4 megas de RAM, que eram o padrão do console da Nintendo. Como os programadores não conseguiram otimizar o jogo, para ele rodar bem com isso, decidiram fazer uso do expansion pack, que aumentava a RAM do Nintendo 64. 64 de 4 mega para 8 mega era necessário o uso do expansion pack para acessar a campanha principal e a maioria dos recursos multiplayer mas existe um pequeno número de formas de jogo no modo deathmatch sem que o dispositivo seja necessário sim cerca de 35% do game pode ser jogado sem o expansion pack conforme visto no próprio manual de instruções o acessório também permite que perfect dark seja opcionalmente jogado no modo 480 i Resolução um pouco maior que a natural do console Grant Kirkhope compôs a trilha sonora quase que inteiramente Substituindo Norgate após a sua saída Escrever músicas de ficção científica Foi uma experiência nova para Kirkhope Que havia trabalhado em Banjo-Kazooie E outros jogos de plataforma da época Enquanto se inspirava em Blade Runner E no tema de arquivo X Kirkhope também reutilizou Grande parte do trabalho inacabado do próprio Norgate De acordo com ele abre aspas norgate criou várias amostras na parte de sonorização eu adicionei outras claro mas muitos dos ruídos estranhos de ficção científica vieram dele fecha aspas uma das poucas contribuições de norgate na versão final foi o tema do primeiro estágio perfect dark de maneira inédita para a época suporta o formato de tela widescreen e tem double surround apresentando dublagem para todos os diálogos nas cutscenes por sinal a Nintendo queria que uma atriz famosa americana dublasse joanna dark mas não conseguiram fechar com ninguém de modo que a compositora evelyn fisher foi escolhida para dublar a personagem lembrando perfect dark apresenta um total de 45 minutos de cutscenes dubladas ficção científica de qualidade sem revelar muito a respeito para ninguém tomar spoiler o enredo se passa em 2023 onde acontece uma guerra entre duas raças alienígenas os mayans e os Skider. os Meians são parecidos com ets já os Skider são seres reptilianos que se disfarçam como humanos para conseguir se infiltrar na sociedade que vive na terra por falar na terra nosso planeta também está sendo palco de um duelo entre duas facções o instituto kerrington fundado por daniel kerrington que é um um centro de pesquisa e desenvolvimento e possui um grupo secreto de espionagem e luta contra a Datadine Datadine, que é uma corporação comandada por Cassandra de Vires, que foi contratada pelo governo para providenciar material bélico, por sinal Cassandra tem acordo secreto com os próprios aliens Skidder que pedem para Datadine criar uma inteligência artificial para burlar os códigos de uma nave alienígena que foi afundada no oceano em troca os Skidder forneceriam tecnologias avançadas para que a empresa lute contra o Instituto Carrington, nós controlamos justamente uma agente da Carrington Joana Dark, que por executar perfeitamente suas missões ganha o apelido de Perfect Dark Joana. que é enviada para resgatar a doutora Carol, cientista que está no próprio edifício da Data Dine no entanto ao chegar no local ela descobre que Carol é na verdade uma inteligência artificial que se desligou da Data Dine ao descobrir que a companhia está estava indo de encontro a questões básicas do que é certo e errado após isso temos alguns desdobramentos e visitamos diversos outros cenários a história tem momentos incríveis e um final que eu vou falar para vocês é revelador estando muito à frente de várias produções da época e eu vou te falar é impossível não se empolgar com toda essa aventura um jogo que prometeu e cumpriu por volta da metade de 1998, começaram os rumores, até por informações internas descobertas, que a Hera anunciaria na E3 daquele ano, o sucessor de GoldenEye 007. Sendo este o principal jogo mostrado na conferência da Nintendo. O jogo foi planejado para ser lançado no verão de 1999. Logo depois, ficou para dezembro desse mesmo ano, até sair em maio de 2000. Perfect Dark foi acompanhado de perto pela imprensa, como a revista oficial da Nintendo, prevendo que ele seria o melhor jogo de tiro do século, uma versão inicial do game, apareceu na European Computer Trade Show em setembro de 1998 e aumentou ainda mais o hype, a revista N64, descreveu o gameplay divulgado, abre aspas o tipo de atenção aos detalhes deixaram todos que viram o vídeo babando, fecha aspas por sinal, uma versão mais completa foi apresentada na E3 de 1999 que mostrava a compatibilidade do jogo com o Game Boy câmera anunciada nesse mesmo evento fizeram uma campanha de marketing tão legal que criaram até um site fake da empresa do jogo a data Dyne. Quando enfim foi lançado, Perfect Dark foi o segundo jogo mais vendido do mês de maio do ano de 2000. Isso na América do Norte, ficando atrás somente de Pokémon Trade Card Game. O lançamento aqui no Japão também foi bom, totalizando 35 mil unidades vendidas na sua primeira semana. Perfect Dark se juntou à seleção de jogos chamada Player's Choice. Jogos selecionados pela Nintendo em cada mês. No caso de Perfect Dark, foi a escolha da Big N em dezembro. O game foi relativamente bem durante a temporada de férias, alcançando a 23 posição na tabela de todos os gêneros. Em março de 2003, Perfect Dark já somava um total de 1 milhão e 300 mil cópias vendidas nos Estados Unidos e 77 mil no Japão. Em uma entrevista concedida a Eurogamer, em 2011, o designer do game, Chris Houston revelou que as vendas vitalíferas delícias de perfect dark chegaram a 3 milhões e 200 mil unidades no que se refere à recepção da crítica os aspectos mais elogiados de perfect dark foram seus gráficos a inteligência artificial e principalmente as muitas possibilidades do modo multiplayer a gamespot por exemplo afirmou que abre aspas como um jogo de tiro em primeira pessoa perfect dark é incomparável fecha aspas enquanto Matt casamassina jornalista da IGN destacou que a variedade de recursos diferenciava o jogo dos demais da mesma maneira a revista n64 descreveu perfect dark como algo assustadoramente enorme afirmando que o game pega aquilo que tornou GoldenEye 007 um dos jogos favoritos do gênero e torna tudo muito mais épico melhor e com mais interação a revista Edge também falou na época que embora o jogo não seja tão revolucionário quanto o seu antecessor refina sua jogabilidade fenomenal e a desenvolve de maneira maciça em seu multiplayer. Os críticos da Nintendo Power chamaram o jogo de uma obra de arte de suspense mais atraente que a maioria dos jogos de ação e muito mais profundo do que qualquer outro jogo desse tipo e vamos falar a verdade? Era exatamente o que a gente sentia na época nunca tínhamos visto nada parecido nos consoles, tanto em relação a gráficos como em jogabilidade a história de seus personagens era mais profunda e mesmo não sendo tão popular quanto Golden 007, sem dúvida é um dos jogos obrigatórios para quem gosta do estilo e do console Nintendo 64 e é lógico que eu estou falando de Perfect Dark essa capa japonesa de Perfect Dark é bem sexy você vê uma personagem feminina é, num sofá segurando uma pistola e esse vermelho e preto combinou muito bem na parte de trás você vê a Joana Dark e cenas do jogo aqueles papéis famosos que vem é, dentro da, dos cartuchos de, da Nintendo O manual tem a mesma foto da capa do game O manual é todo colorido Mas eu separei aqui uma parte bem interessante Que mostra os personagens Quem são os personagens Ele tem esse alerta aqui também ó, Dizendo que ele precisa do expansion pack Para você acessar o jogo completo Esse manual aqui tem 34 páginas E olha esse cartucho minha gente ele está lindíssimo, parece que saiu da loja hoje. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Perfect Dark? Eu tô muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu, escreve aí nos comentários Joana Dark, a personagem principal de Perfect Dark. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram Sui.